Salve, salve, queridos amigos! Bem-vindos à Taverna, eu sou o Colosso. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a achar a melhor armadura para guerreiros de Baldur's Gate. Então, para você pegar essa armadura, você vai ter que chegar até a Torre do Durlag, que é um complemento para o Baldur's Gate. Se você não tem, não tem nem como prosseguir para pegar essa armadura. Então, para você chegar lá, você vai viajar até o templo e vai seguir à direita. Viaja para a direita e aí você vai chegar numa nova área e aí você vai atravessar ele todinho também até a direita do mapa. Só que no meio do caminho, pessoal, tem esse grupo aí querendo pegar suas coisas, te matar e assim vai. Você tem duas escolhas: destrói esse grupo ou. Faz aí um, um, um atalho, muda o seu caminho para você não encontrar com eles e viaja para a direita. Você vai chegar até lá na, na Torre do Durlag. Quando você chegar na Torre do Durlag, é aí que é o problema. Lá, pessoal, tem muito inimigo difícil. Olha só a dificuldade para matar esses primeiros inimigos. Acabou de matar, você vai descer até a parte inferior do mapa, mais à esquerda. Lá embaixo, você vai encontrar uma ponte que leva até a torre. Entrando na torre, o que, que você vai fazer? No meio do mapa, tem uma escada circular. Você vai descer essa escada até o porão. Mata os inimigos que estão lá. E aí, você vai subir até essa parte aí do mapa e você vai descobrir uma passagem secreta. Essa sala é aonde vai estar a armadura. Detalhe, pessoal, você vai precisar de um ladrão para você conseguir pegar essa armadura, porque o baú que ela está, está trancado. O outro detalhe é tem que ter perícia suficiente para conseguir abrir eu trouxe a mãe ela estava com a perícia 100 já então ela conseguiu abrir com facilidade então desce aí até o salão principal onde você vai encontrar esses quatro anões aí parados é mais ou menos aí que ela vai estar tá armadura você tem algumas opções aqui pessoal se você descer direto até no corredor, ele vai estar tá lotado de armadilha. A minha ladra não tinha perícia suficiente para desativar essas armadilhas. Então eu tive que fazer um caminho alternativo. Você pode escolher, ou você vai pela esquerda ou você vai pela direita. No meu caso, eu escolhi ir para a esquerda, que era uma área do mapa que eu já tinha... Olhado com o meu personagem sozinho Só que como ele não tinha como abrir as trancas Eu tive que voltar lá e trazer a Imoe Então pessoal, subindo à esquerda Você tem aí uma passagem secreta Logo que você atravessa a porta Já tem uma armadilha no chão Então fique esperto porque senão A Imoe morre com muito mais facilidade Logo na frente você vai encontrar um carniçal Mata ele Você vai descer Em vez de subir Ok? Passa por esse corredor. Passa no canto, pessoal, que é no meio, vai ter armadilha. Eu passei no cantinho, não ah, tive não problema. Tive não problema. Hmm? It vai ser feito. problema. Descendo, você vai atravessar a porta. Descendo mais, eu matei esses zumbis. E aí, pessoal? Depois de matar esses zumbis, o que, que eu tive que fazer? Eu desci mais para a esquerda. Eu cheguei nessa sala que tem, como se fosse dois hacks aí de livros, né? Algumas coisas aí você pode pegar os itens que tem aí. E aí você sai na porta, mais à direita. Só que, como eu não sabia, quando eu saí nessa porta direita aí, pessoal, bem nesse local que eu tô mostrando para vocês aqui, nesse corretor, embaixo, é o quarto onde está a armadura. Só que eu dei a volta, eu não sabia. Então, chegando, vou pular aqui, chegando no quarto, você vai abrir e vai encontrar a melhor armadura do jogo. O outro caminho, pessoal, à direita, é onde você acha também uma passagem secreta. Você vai entrar aí, vai ter uma, uma armadilhas, vai ter um carnissal e você segue. Descendo mais um pouco, pessoal, você vai tipo, encontrar, parece um ringue de boxe, sei lá, parece um lugar de luta. Ali vai ter uns golems de carne e vai ter uma caveira que é uma caveira guerreira, ela é um pouco mais forte que o normal não, não subestima ela não, que ela bate bem, ela dá porrada você acaba de matar esses inimigos aí pessoal, você desce você descendo você chega no quarto também vocês estão vendo aí no vídeo, eu matei eles, desci e cheguei no quarto. E aí você vai pegar a melhor armadura do jogo. Só tem uma outra armadura que é que se compara em nível de classe de armadura com essa aí. Se eu não me engano, ela está em Baldur's Gate, já lá na cidade mesmo. Eu não me recordo a localização perfeita, mas melhor do que essa aí não vai ter no jogo. Essa é a que tem a maior defesa... Então, uma das opções é você ir na torre de Durlag e achar essa armadura aí, certo? Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo curto, mas para ensinar vocês a encontrar a melhor armadura do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí se vocês já pegaram essa armadura, se tem outra melhor que eu não achei ainda no jogo, mas... Deixa o seu like, se inscreve no canal para mais novidades aí do mundo do RPG de Baldur's Gate. Até a próxima, um beijão, tchau, tchau.